Olá pessoal, eu vou verificar a pressão do meu braço no verificador de pressão, então vamos lá, dar start, estou verificando a pressão, 14,8, 72 de frequência, está normal a pressão, depois de tomar remédio para pressão e está medicado com o cardiologista. Então eu indico esse aparelho para vocês, que na Amazon está 299, pode ser comprado até 10 vezes e eu vou deixar o link para vocês adquirirem. Obrigado. É só... Colocar aqui, digital e apertar no start. Então era isso o vídeo que eu queria demonstrar.